Man. Ei, ei. E aí, gente, eu tô muito bem-vindos. É o Bigodonive, cara. É o seguinte, mano, olha aqui dentro dos meus olhos. Queria dizer pra vocês que o vídeo de hoje tá muito bom. Eu sei que todo vídeo aqui tá muito bom, mas esse, sinceramente, cara, é um vídeo que eu entro na conta de um inscrito e, sério, me torno um papo. Noel do Free Fire, eu invadi a conta de um inscrito E coloquei alguns diamantes lá Na verdade, bastante diamante Porque no final das contas vão ser 1600 diamantes na conta dele, comprei O passe de batalha por um inscrito meu E é nóis mano, tá muito bom, ainda joguei um duzão com ele Ficou top demais, então Antes de tudo, já senta O dedo nesse like, se inscreva no canal Também se você não for inscrito que tá saindo vídeo de Free Fire Todos os dias por aqui, tô muito feliz com o feedback Que vocês estão dando a respeito do jogo A respeito de mim, enfim, tá sendo muito legal Produzir esses vídeos pra vocês agora com Frequência diária, mano, é nóis Se inscreva, deixa o like, tamo junto Seguinte, turma, tô aqui dentro da conta Do Augusto, mano, e hoje o Augusto Vai sentir o que é ser gemado No Free Fire pela primeira vez, ele nunca colocou Diamante aqui, e eu vou comprar diamante na conta dele, mano, eu vou comprar a mesma Coisa que eu comprei pra mim, esse cartão mensal aqui Porque eu acho que vale muito a pena esse cartão mensal você ganha 700 diamantes por dia Durante 30 meses você vai ganhando 30 diamantes Ou seja, no final você consegue mais 900 diamantes E com esse valor inicial de 700 A gente consegue comprar o um passo de batalha na compra dele E tudo isso por 10 dólares apenas, mano Eu sinceramente não me arrependi nem um pouco de comprar isso na minha conta E eu acredito que ele vai ficar muito feliz Ele não tá falando agora com vocês, daqui a pouco a gente vai gravar um duo junto Porque obviamente eu tô na conta dele Ou seja, né, ele não... Ele não consegue falar de nenhuma forma Mas eu vou comprar aqui já já eu volto Pagamento concluído, cara Sinceramente eu tô muito, muito feliz de estar tá podendo ajudar ele aqui, ó Mano, olha isso, cara Esse aqui é muito top Várias coisas de graça aqui por ter, obviamente, comprado é, diamantes pela primeira vez E agora com esses diamantes aqui a gente vai comprar o passe de elite E mano, olha isso, cara Continua ali com 100 diamantes Agora ele pode reivindicar aqui, ó Vamos aqui reivindicar 10 diamantes né? Agora vai ficar com 130 Amanhã às 4 horas da tarde ele vai poder reivindicar mais 30 Durante um mês isso, ou seja, no final Ele vai estar tá com mais 900 Diamantes, mano, e todo esse passe de batalha Aqui pra ele completar as missões, e tá liberando Aqui, né, roupas e tudo mais Muito top, mano, tô feliz demais por ele Agora, e agora sim, nós vamos jogar Um duzão. vou chamar ele aqui pra fazer O vídeo com a gente, beleza? É sério, cara Se você ainda não deu like, mano, depois de ter feito Tudo isso aqui na conta do Augusto Eu não sei o que, que você tá fazendo, o que, que você tá perdendo Tempo, mano, bora explodir esse like aí E se inscrever no canal também, se você Não for inscrito, beleza? E aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá pronto pra morrer aí? <risos> eu e o Augusto estamos aqui na partida, bicho. E a gente vai dominar. E aí, Augusto? Mano, eu jurei que o Augusto era menino, mano. Como assim, mano? Eu jurei que o Augusto era um menino. Não, eu sou menina, cara. Ô, mano. não sabia que tu era, que tu era menina. <risos> Vocês pediram muito, galera, pra gente fazer um um, um aqui, pra eu fazer um duo com... Com algum inscrito e tudo mais E eu tô aqui com o Augusto, mano A pedido de vocês Já fizemos a compra aí na conta dele Ficou feliz, Augusto? Ficou feliz com os... os presentinhos? <risos> Fiquei muito feliz, mano Muito obrigado, valeu aí, galera valeu. É nóis, mano Agora eu só quero uma coisa Só quero uma coisa Que tu dê bala na cabeça da galera, mano Não quero ver choro Quero ver a galera chorando Então bora cair em Act, Então vou fazer umas kills da hora, mano É uma das minhas cidades favoritas do jogo Então bora cair lá porque lá é doido. Bora cair aqui, ó. Em Bimazaki a pedido do Augusto. Galera, provavelmente o áudio do Augusto vai estar tá bem ruim. Vocês vão estar tá escutando... Nossa! Vamos cair aqui, ó. Vamos ver o que, que... Que, que a gente consegue pegar de loot. Pelo, me... pelo amor de Deus, jogo. Colabora. Ah, mano. Eu digo quando eu caio num lugar e não tem um... uma arminha, mano. É muita sacanagem. Sério, é muita sacanagem. Ali, ó. Tem cara lá, ó. Cuidado. Tem cara indo pro lado aí. Vou pegar pelo menos essa 12 aqui, ó. Essa 12 Michuruca. Ah, mano. Vou pegar essa arma aqui, na verdade. Cuidado, mano. Tem cara pra aí que eu sou tô ligado. Eita, eita, eita. Já era. Ô, oh, bicho! Cara de 12. O Augusto deitou todo mundo, mano. O Augusto sem dó. Tá rápido, Os caras estavam bem de loot, mano. Estavam bemzinho até. Kit? Tem. tem. pega aqui ó. Pega rápido aí. O Augusto já mostrou pra o que veio, mano. Veio pra fazer sucesso nesse, nesse duo, mano. É disso que eu gosto, tá ligado, mano? Energia positiva nas partidas, mano. Pra mim é isso que conta, tá ligado? É isso que conta. É o cara querer meter bala. Óbvio, né? Quer ele... Quer ele meter, né? Querer ele. Só que ele não vale nada. Achei um capa 3, então tô bem de boa, mano. Uhul! Capacetinho 3. Já logo de cara sim. Boa, boa. Munição aqui de 12, muito bom. Tô com mochilinha nível 2. Mochilinha nível 2, foi o um sucesso que eu roubei. Mirinha 2X, tá valendo. Por enquanto, tá de boa. isso aqui, MP. Eita. Deitou? Matou? Eita, não. Nossa, eu fui aqui na marretada, mano. Só fui aqui na marretada, e não deu muito certo meu plano. Tá com kit aí? Tô, tô. Ah, beleza, então. tá com kit, tá valendo. Eu lerdo como sempre, tava lá atrás, né? Pois é, mas eu tinha. Lute, luchou, luchou. Vamos lá pra cima, lá, ó. Cachusca, tu quer ir? Ah não, não vamos pra Cachusca, não, hein? É, o negócio tá meio ruim, né? o safe. Então bora pra pique, né, mano? Calma aí, Augusto. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, Augusto. Amiga, amiga, o Uber chegou, o Uber chegou. Você é carrinho, mano. Você é carrinho, mano. Cê é carrinho, é nóis. é Beleza, mano. Tamo aqui em pique. Será que tem gente aqui? Se tiver, vai tomar bala na cabeça. Opa, opa. Eita, tô vendo aqui, ó. Matei, boa, boa, boa. Pelo, pelo amor de. Opa! Cara atirando atrás, gente, cara atirando costa. Leo, leo, leo, leo. Tô me atirando muito, mano, tô me atirando muito. Mano, mas pelo amor de Deus, preciso muito da tua ajuda aqui, senão vai dar ruim. Tem dois caras em cima de mim. Beleza, queria deixar aqui, mas o Augusto vai me socorrer. Tinha dois negros em cima de mim e o Augusto tava longe pra caramba, mas dá nada. Me salvou, tá valendo. Eita, eita, eita, eita. Sai daí, sai daí. Tô tentando, tô tentando. Sai daí, sai, sai. Onde que o cara tá? Tá ali atrás, dele, deixa que eu cuidei. Toma aqui, tem ele. Tô, tô ah, tá lá em cima lá, ó. Tem cara lá em cima lá, ó. Dei tiro nele, um mano. Dei tiro pra caramba nele. Cuidado, carrinho onde? Nossa, eu não sei que eu vou esse cara aqui. Olha, olha, olha, o cara tá atirando. Cuidado, mano, cuidado. Acho que deitei, hein? Deitou, deitou, deitou. Uh! Matou! Mano, tem carrinho aqui, tem carrinho aqui, ó. Briga de carrinho, mano. Meu Deus! Olha isso! O carrinho deu mortal ali! Sério, mano? Deu um mortal! Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara tá miado, o cara tá miado. O cara tá muito miado. Deitei o cara aqui, ó. Matei. Boa. Tô ligado, tô ligado. Cuidado. Mano, me deitou aqui, me deitou aqui. Aí, ó, aí, ó. Só tá... Eu dei muito tiro nele, dei muito tiro nele. Boa. Mano, acho que eu tô sem kit aqui, hein? Eu que, eu que, então. Tomando o um kitzão aqui, ó. O cara tava dentro do carro, mano. Só que eu acho que não era, não era da dupla, né? Porque eu deitei um, morreu. Será que era da dupla? Não, matou direto, né? Eu acho que era o outro, cara. Eu acho que os, os caras tava tretando. Eu entrei na treta de um, matei um, mas deitei pro outro. Munição de AR, tô precisando. Opa! Tava sem capacete, sem nada, mano. A casinha, gosto muito. 4X. Beleza. Matamos bastante aqui, mano. Matei oito já. O, matou oito já? Matei oito. Meu Jesus, mano. Tava tá matando que nem um louco, né? Matei três, né? Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui que assim... Aqui, ó Aqui, ó Na minha frente, aqui, ó Deitei. O cara passou do meu lado, mano O cara passou do meu lado Aonde? Léo, tô vendo, ó Deu, deu, não, deu né, mano Vim vamos aqui Eita, eita Calma aí, mano. Calma aí. Tem dois carrinhos aqui. Dois Zé Carrinhos. Estamos sendo rodeados por Zé Carrinhos. É se protege aí, mano. Se protege aí. Dei pra lá naquela mulher ali, ó. Beleza? Dei tiro no cara ali. Onde um tu tá, mano? Tá longe, hein? Pois é, mano. Nossa, muito cara mesmo. Bastante cara na costa. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Nem sai muito aí pra fora. Deixa os caras vindo, deixa os caras vindo. Ali, ó. Achei um cara. Tô deitando um aqui, mano. Tô deitando aqui, ó. Matei? Boa. Oh, mano, dois. Matei dois, mano. Dois aços ali. Deixa eu botar a vida aqui. Mano, tem muito cara ali pra cima, hein? Tem que tomar muito cuidado. Os caras vão vir pra cá. Na verdade, os caras não vão vir pra cá, né? Vão vir pro outro lado, mas... Os caras devem estar tá tudo naquela casa ali de cima ali, mano. Pode vir que tem. Pode vir que tem. Eu tenho, a... tenho quase certeza que tem cara... Tem ninguém nessas casas aqui, ó. Pô, ele correu, né? Isso aí. Aqui não tá. Não tá aí também? Não. Correu, correu. Ou vai lá embaixo, ó. Eita, treta. Bom que a gente chegando de costa agora, a gente pega os caras desprevenidos, tá ligado? Pois é. pode vir que tem, pode vir, mano, pode vir. Olha o cara aqui, ó. olha, olha, olha. Boa, mano, boa, boa. Que é que, boa. Olha, olha, olha, olha. Por que eu atiro sem querer essa merda, né? Cara, tá atrás dessa casa aqui, ó. O cara tava atrás dessa casa aqui, mano. Essa partida tá emocionante. Ali, ali, ó. Achei o cara. Aonde? Até aí. Boa, mano. Boa. muito bom, mano. Pois é, tem mais um cara só, mano. Será que era duco aquele cara ali? Não. Ali, ó. Achei, achei o cara. Ó, deu um tiro da cabeça, né? Tá miado, mano, tá miado, tá miado. Ruxo, Cuidado aí, cuidado aí. What the fuck? <risos> Não sei, viu, só isso aí. Matou, matou, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Aqui, ó. Ô, cara. Ô, mano, eu ia clicar pra matar, mas me confundi aqui nos botão. A tá valendo. Caraca, mano. Matei 7 Augusto matou 11, bichão. Tá bom, tá bom demais, o Augusto. Né, como eu falei pra vocês, ele joga já. Tá jogando já há um tempinho, já esse Free Fire. E tá mandando ver, mano. Muito, muito bom. Parabéns, Augusto. Parabéns, mano. Foi top o dozão aqui.